Mais duas casas para adicionar aí para receber bônus gratuito. Eu já mostrei aqui umas seis, agora vou mostrar mais uma aqui para completar oito. Nesse né? vídeo aqui, bônus sem depósito em seis casas, você encontra aí as seis casas. São essas aqui na descrição, que é a BetMais, MarsBet, TipBet e -Bet o It. Circus, a RamBet, que dificilmente dá para um brasileiro e mais duas aqui a Bet Supremacy vamos ver aqui quais são as condições aqui ó 20 dólares free é, tem outros bônus aqui mas são bônus de depósito né dois bônus de primeiro depósito 150 dólares segundo depósito até 100 dólares ah, eu já abri a conta aqui é, que diz que depois de abrir a conta você tem que esperar 24 horas para pedir esses 20 dólares gratuitos então é, resumidamente aqui você recebe os 20 dólares tem que fazer um rollover de 15 vezes, depois que cumprir o rollover você pode sacar no máximo aí 100 dólares, que é o lucro feito em cima desses 20 que você ganha. Se você tiver saldo maior do que 100, você só vai poder sacar 100 e vai perder o excedente. E para fazer a retirada ainda tem que fazer um depósito de 25 dólares, como informa aqui. E esse depósito de 25 dólares também tem um rollover de 6 vezes. O rollover aqui é com odds de 1.50 ou maior, como mostra aqui. E aí pronto, tá cumprido o rollover e pode fazer a sua retirada, se ainda tiver saldo lá, né, logicamente. Só pode uma pessoa por casa, por IP, então cuidado aí se você, algumas pessoas costumam cometer alguns erros e cadastrar, em um computador onde já tem pessoa cadastrada ou, ou mesmo em uma casa onde já tem uma pessoa cadastrada e aqui abaixo eles mostram como faz para solicitar o bônus é, depois de aberto a sua conta você espera 24 horas depois você vai nesse símbolo do presente que vai ter em sua conta vai aparecer várias opções de bônus e vai instalar free bônus também você clica lá no bônus e depois clica em reclamar o bônus Pronto, você vai receber aí os 20 dólares para usar na sua conta. O outro site aqui é a Caliente, que é um site da mesma plataforma da Winner, para quem conhece a Winner Winner esportes, e eles não aceitam brasileiros. E também igual a Titanbet, que também não aceita mais brasileiro para apostas, mas a Caliente aqui aceita. Ela oferece aqui, você vê aqui, 200 de regalo, 200 de bônus, né? Eu acredito que não seja 200 dólares, eu acredito que seja é, 200 pesos mexicanos, que dá aí cerca de 10 dólares. Eu, infelizmente, não recebi o bônus aqui, porque quando eu abri a minha conta, eu coloquei o número, o número errado. Quando você for abrir a conta, vai estar lá preenchido o número do México, você... Muda para o número é, aqui do Brasil, que é 55, do México é 52. Então, por isso, quando eu clico aqui em reclamar o bônus, vai ser mostrado isso aqui. Vai ser mostrado o meu número para enviar uma mensagem para o meu número e eu receber e receber o bônus. Porém, o número está errado, como você vê aqui, começa com 52. Não adianta tentar mudar, não é possível mudar aqui. Não há como modificar o 52. Em minha conta, eu consigo mudar, mas isso... Não adianta nada, clicando aqui na caixa né, ou em carreiro, você consegue mudar, depois é, indo aqui em minha conta e, e depois editando o número, mas não vai adiantar nada, eu já fiz isso, já enviei e-mail para eles e eles responderam que infelizmente não é possível modificar o número. Então tem que ter cuidado aí para quando você fizer a conta, se você quiser o bônus, você conseguir receber, eu vejo aqui em minha conta que eu já mudei, já coloquei 5,5, mas não adianta nada. Então, se você for abrir a conta aí na Calinter, é, toma cuidado aí para não preencher errado e acabar perdendo esse bônus aí aqui na Kalinter. Mesmo que seja pequeno, vale a pena, né? Vou até mostrar aqui a página de cadastro. Vamos ver como está preenchido lá. Clicar aqui em registrar. Pronto, já estou aqui. E aqui você tem que mudar para 5,5. Se eu não me engano, eu mudei quando eu fiz a conta, mas enfim. Então lembre-se de modificar aqui o número, não deixar 5,2 para não ter esse problema aí de não receber o seu bônus. Então são essas duas casas aqui, a Kalinter e a Bet Supremacy, que dá 20 dólares, somando aí mais 30 dólares de bônus gratuitos, sem depósito. Se você não pegou nas outras casas, tem outras 6 casas aqui, vou deixar o link na descrição aí para facilitar você pegar o bônus.